Fala galera, eu sou o baixista da banda RL3 Por aqui Jeff Moura e você está no nosso canal Jeff Moura Oficial Inscreva-se já Então galera, eu resolvi fazer esse vídeo aí Pra estar tá mostrando para vocês aí é, Como que está o nosso canal Jeff Moura Oficial E tudo aí sobre as novidades que virão Se inscrevam pra gente aí, alguma coisa aí Referente ao nosso canal Jeff Moura Oficial se for alguma coisa relevante, vou estar colocando aí para vocês. Beleza? E faça como a galera que escreveu aí nos comentários abaixo aí. E vai meu abraço desde já para todos vocês aí que nos acompanham em nossas redes sociais e pelo YouTube aqui. Beleza, galera? Então, é, roda para você aí o VT do Mais Sobre Jack Moura. Então galera, vamos dar uma olhadinha aí na, na nossa tela inicial do canal Jeff Moro Oficial, vem comigo! Então, é, como você pode ver o nosso canal Jeff Moro Oficial, eu vou aproveitar aqui para dizer você que não conhece o nosso trabalho, o nosso canal, dá uma olhadinha aí nos plays de lista que a gente tem e aproveita galera, se gostar já inscreva-se aqui no canal Beleza? Ajuda pra caramba e deixa o seu like aí Para que o YouTube possa estar tá nos ajudando aí E colocando em uma posição melhor na plataforma do YouTube, ok? No vídeo de hoje a gente vai estar tá vendo aí os comentários De você que escreveu aí no nosso canal Jeff Moro Oficial Eu vou estar tá lendo aí e, e podendo atender cada um de vocês aí Como prometido aí, ok? Como tem bastante comentários aqui pelo YouTube, vamos estar vendo alguns comentários aí Desse pessoal que escreveu aí pra gente, beleza? E aproveitando aqui esse espacinho aqui, galera Você que ainda não conhece o canal da nossa banda, Banda RL3 Dá uma olhadinha lá no canal da nossa banda e nos acompanhe aí nas nossas redes sociais RL3, nossa banda O card vai ficar logo acima aí do vídeo E daí você já inscreva-se lá e nos acompanhe, deixa o seu like e o seu comentário aí, beleza, galera? Acompanha a banda RL3 Pop Rock Gospel Nacional, ok? Onde eu sou o baixista da banda Vamos dar uma olhadinha aqui O que a galera deixou pra gente Começando aqui Aqui é a minha mãe deixou aqui Benson, Deixar um gostei aqui, obrigado Gostou do nosso vídeo aqui Onde a gente Teve ali na festa da igreja ali Adorei, louvor, ok? A música, adorei. E vamos estar vendo outros comentários, deixa eu ver. Aqui é Tati Metal, é uma amiga aí que a gente conheceu aí no, pelo YouTube, ótima baterista aí. Aliás, eu recomendo aí você que, que curte bateria, dá uma olhadinha no, no canal da Tati Metal, ok, galera? É show de bola, é rock and roll aí, eu super recomendo. Vai é meu abraço aí Tati Beleza? Pra vocês E vamos ver aqui A ah, banda rl 3, claro E aqui vamos ao comentário de Rafael Pérez Rodrigues Tenho uma Bose ME20B De contrabaixo, a pedaleira que eu, eu tenho E não sei regular os sons Você poderia gravar um vídeo mostrando Como mostrar o som? Obrigado Claro que sim, eu até respondi ele aqui embaixo aqui. Uh, faz alguns tempos que eu não mexo nela Mas vou estar tá fazendo esse vídeo aí em breve é, Acompanhe a gente aí no nosso canal do Youtube Ok? Em breve esse vídeo aí pra vocês Vamos agora para o Night Bolado Deixa o like, obrigado aí, valeu E... Deixa eu ver o que mais O canal K.R. Digital. Ficou muito bom, parabéns, valeu é No vídeo Espírito Santo Que eu solei no violão Então, vamos ver outro aqui Andy Moura, deixou o like aqui, legal Valeu Andy Moura é, Pra quem não sabe, é o, o meu irmão James aí Andy Moura Oficial, tem o canal dele também Você que curte aí, músicas Acompanhe ele aí também, beleza? É o vocalista da banda rl 3 Vai meu abraço aí e também Marcelo Martins isso Show Top, maravilha Aí sim, linda canção Mandou bem Ele gostou Então, valeu aí Pelo apoio aí, beleza? Marcelo Martins Itabirito Então vamos ao próximo comentário Aí tem André Rod Rodrigues Rodrigues Muito bom, Jeff Aí ele, ele comentou sobre a música aqui. O, da música da seleção. A seleção brasileira aqui que eu fiz. É, aquele toquinho quando saiu o gol do Brasil aí, Beleza? Então se você não viu, acompanha aí no card de acima. Ok. É. Sol do violão. Também. É. Night bolado mais uma vez, aí sim, top. É, no mesmo vídeo da seleção brasileira temos um Edmoro aqui também aí sim like mano valeu Edmoro RL3 deixa eu ver se tem mais algum comentário que eu não, que deixei passar em branco e a Santos qual a diferença entre a ME20B que é para contrabaixo a pedaleira que eu tenho e a ME20 que é para guitarra me pergunta aqui, se eu ligar a guitarra numa ME20B, há alguma mudança em relação à sonoridade? É, eu vou estar tá fazendo um vídeo aí mostrando pra você, é, Mia Santos. Mas a princípio o que eu posso te dizer que vai ter uma alteração, mas é, é mínima. Porque na verdade a, a guitarra, a pedaleira para contrabaixo ela foi regulada para as cordas de contrabaixo. Então... É, referente aos defeitos, alguns deles, a maioria deles é, tem também na pedaleira de guitarra. Então você vai estar tá vendo o som. Vou fazer um vídeo aí mostrando para você a diferença aí, pra ver se você consegue perceber no ouvido. Então vamos ver outro vídeo. Aqui a minha mãe também deixou aqui no Leito Queiroz e, Se você não viu o vídeo, também acompanhe aí no nosso canal do YouTube, aí, ok? Esse vídeo é criativo, queroso. Esse servo de Deus que toca um violão, um instrumento aí Ele tem talento para vários instrumentos e, e é deficiente de visual. Acompanhe aí que você vai gostar. Canta super bem, um ótimo talento. Meus parabéns. E Deixa eu ver se tem algum outro comentário Que pode estar sendo relevante aqui para para vocês aí Eu vou direto ao ponto aqui dos Dos vídeos mais pedidos aqui para pra gente estar tá fazendo Tem um comentário também de Diego Velasco Aí ele pôs em inglês aqui o meu muito obrigado, valeu também é, Pelo comentário, por ter conferido o nosso vídeo aí Um abraço e chuve Jeff Moura também. Jeff Moura Xará. Também um, eu recomendo para você que não.. Que gosta aí de, de, um, baixo, de um baixo aí e tal. Dá uma olhadinha no canal do, do outro Jeff Moura aqui, que é super show de bola. O cara toca muito e eu recomendo, ok? Meu um abraço aí, Jeff Moura. Esse faz algum tempo aqui, é Mateu Lara. Acho que é Mateu Lara, é isso mesmo. Olá, tudo bom? Você poderia fazer um review da, da guitarra. Pretendo comprá-la, mas não achei nenhum vídeo mostrando sobre ela. Eu peço até desculpa aí pela demora aí. Como a gente tem. a banda tem outro canal também, JMRL3. Então eu tenho algumas correrias aí, não deu pra mim. Não deu para mim estar tá fazendo esse vídeo aí Eu vou estar tá fazendo, colocando aí em breve aí para você O vídeo sobre essa guitarra aí, ok? É, trocando encordamento e etc Então, aguardem. aí Então, vamos ver outra Acho que era isso, só, deixa eu ver Um abraço pra Tati Metal Muito show, meu amigo no vídeo que ela assistiu o Britinico na bateria então, você quer rever também esse vídeo? Confira no playlist do nosso canal. Eu acho que é só, galera. São os comentários mais relevantes, que deixaram alguma sugestão, algum pedido aí. E a gente vai estar tá fazendo sim, com certeza. Beleza? Aqui também é Léo Alves, também. E, aí, e a Dou lhe você sabe se ainda fabricam? Acho que é assim que ele do... sei. É, então eu vou... Eu vou estar vou mostrando pra você em breve aí. É, segunda pesquisa aí que eu tive fazendo aí, ok? Então, se você que está vendo esse vídeo aí, tiver a resposta aí, não tem problema. Pode escrever aí abaixo aí nos comentários. Se você já descobriu alguma coisa diferente nesse sentido aí, ok? Eu vou estar fazendo aí no próximo vídeos aí, em breve, para você aí, Léo Alves e a galera que acompanha o canal de Moura oficial. Então eu acho que é isso. Aqui também mais um canal aqui, que verificou nossos vídeos aí. Foi o Baixo Cover que eu fiz. O Red Hot Petis. Então. É, eu não vou saber falar o, o nome do canal aí. Mas vocês estão vendo aí na tela aí. Esse canal aqui. Então, show de bola. Valeu aí. Thank you. Então vamos. Aqui tem um pedido também de KRGTX. Entre em contato comigo no Face. É, eu não sei se eu já. Se já verifiquei lá, vou dar uma olhadinha lá Tentar te achar, ok? Valeu! Foi 11 meses atrás aí Desculpa pelo vacilo aí de, Caso não tenha entrado Tem também Walter Rodrigues Ele gostou aqui do Por um Minuto É um quadro que eu... Que eu faço várias músicas aí em um minuto Capaz de eu estar tá voltando aí, galera Se vocês pedirem, a gente pode estar atendendo aí É um quadro legal é difícil de estar tá lembrando porque eu não anoto a música, mas eu vou, eu vou fazendo. Então, eu agradeço aí pelos comentários, valeu a todo mundo aí que comentou. Beleza, galera? Um abraço aí, nos acompanhe e ajude a gente aí para que possamos estar tá crescendo na, nas redes sociais. O canal Jeff Moore Oficial, que é esse que trata-se de músicas. E o canal JMRL3, entretenimento... E... Entre família. Beleza? Então eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam aí. Valeu. E até o próximo vídeo aí. No nosso canal Jeff Moura Oficial. Falou e fui. Então galera. É, eu gostaria de falar para vocês aí, é, que eu vou estar tá fazendo aí, atendendo alguns comentários. Então, você que tiver sempre novidades... E galera